Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o boss e hoje nós vamos dar continuidade aqui a nossa série de, desse mapa esse Punk aqui, que tá ficando cada vez mais épico pessoal, eu tenho que falar isso todo o vídeo porque é verdade e no episódio anterior nós ficamos de terminar aqui, concluir a, a torre né e tomara que esse episódio eu consiga, mas também, também eu estou achando que não vou conseguir porque eu tenho muitos detalhes para fazer eu tô, tô, tô dando já um spoiler pra vocês aqui no que eu tô fazendo E eu tenho muito, muito, muitas coisas pra fazer aqui nesse mapa Nesse mapa não, nessa construção ainda Né? Vocês podem ver que aqui ela... Começou fina Continuou mais ou menos o mesmo tamanho E deu uma engrossadinha aqui E agora a gente vai afinar ela novamente Só que aqui eu vou fazer diferente é, Aqui eu vou fechar aqui assim, ó porque eu vou, vou colocar madeira bruta na parte de cima. Eu quero que a madeira fique com a parte virada para cima, né? Para servir como como teto e como como se diz como te, como chão e como teto, né? Isso. Essa é a palavra que eu tô procurando e não tô achando. Então vamos continuar aqui, pessoal. Dando continuidade aqui, ó. É isso que eu quero que eu quero fazer, ó. Quero mostrar para vocês. Espera aí. Que não é isso tira tira tira tira Vou colocar aqui assim Vou colocar aqui assim bonitamente assim ó pau xablau chablau. galera de onde veio xablau geralmente eu não sei não sei de onde que veio isso agora que eu já posso tirar né e aqui eu já tirei demais não precisa tirar aqui lá não diga nos comentários aí pessoal de onde é que veio esse tal de chablau. Porque eu não sei, cara, eu não sei. Eu vi foi no. No. No vídeo do. Do Sr. Wilson. Eles, na live do Sr. Wilson, né? Vocês se você acompanha. Depois eu vou um, arrumar ali embaixo. Eles falando lá, tal. Que se usar agora chablau. É. É meio que é antiquado, digamos assim. Porque já passou. Era um meme já. Que já passou. A pessoa fica com raiva de se usar chablau. <risos> eu não sei. Eu não sei o que estou dizendo. Mas era basicamente isso, né, eu ter de pensado muita atenção no que eles disseram lá. E, e agora o que, que, que rolava, né, era, era o da goiaba, né, era o meme da goiaba. <risos> que se você falasse alguma coisa, né, que alguma coisa relacionada à goiaba, você tava entre os top, tá ligado? Você tava no topo, né. E aqueles caras de rap lá também, quando você le, le, leva uma patada ou algo do tipo assim, ou uma coisa épica acontece, você vai, aqueles caras do rap lá, aparecem lá e... Oh, Todo mundo gritando e tal, tipo, foi foda que você fez, cara, você falou uma coisa épica, pá Tipo isso, tá ligado? <risos> ah, cara, que viagem Tô colocando meio blog aqui, porque eu gosto dessa textura aqui, eu acho massa demais esse aqui Beleza, aqui vocês podem ver aqui que ficou assim, meio escroto, né, e ficou mesmo <risos> Mas é porque aqui, agora eu vou usar madeira escura, madeira clara aqui, deixa eu ver se madeira clara vai combinar Para, para o chão eu quero fazer um xadrez aqui, sim, ó. Vamos ver se vai ficar legal com, com esse negócio aqui. É, acho que vai ficar. Acho que fica sim. Acho que fica. Não, não fica nada. Olha, eu fazendo besteira de novo. Tem que colocar dois blocos aqui. Vou colocar um bloco mais escuro mesmo. Qualquer de, de Esse daqui mesmo. E. Chablau. <risos> tô viciado desse negócio de chablau. Tô <risos> falando demais. Ah, é, tudo que eu vejo é um, um bonequinho vermelho, acho que dos Smurfs, não é, não é Smurfs, cara, é de um outro desenho antigo pra caramba é, Eu vejo esse bichinho, cara, e tal, mas eu, eu, eu, sinceramente eu não sei qual é a origem desse desse e tal Beleza, vou continuar aqui com essa madeira escura aqui, e pra variar, tá chovendo é, Eu tô gravando na sequência aqui do outro vídeo, viu galera então se você achar uma coisa estranha aí, já ter esse monte de, de comando aqui, né, assim, é porque <risos> tá, tá na sequência do vídeo anterior. E eu tô falando, tô conversando demais com vocês aqui, brincando e trabalhar que é bom nada, né. Tem que fazer aqui, deixa eu ver, aqui eu tô fazendo da mesma reta, pô, né, que que eu tenho que fazer mesmo não. É aqui mesmo que eu tenho que fazer, assim, ó, que agora vai ficar fininho aqui a, a, a torre, Pera que não é aqui não, velho. Pera aí, velho, peraí velho aqui tem que ficar assim Aqui tá um pouco estranho se eu fizer assim pera. deixa eu arrumar isso aqui que eu fiz errado em algum lugar aqui ó. aqui é pra ser assim cara, onde é que eu tô errando? aqui, aqui, aqui mas se eu fizer assim vai continuar do mesmo jeito pô, eu não quero fazer do mesmo jeito então já sei, então vou colocar aqui no meio aqui é aí vai dar certo. Assim, ó. Aí eu posso tirar essa da ponta. Eu quero afinar, porque nessa parte que fica maior aqui, sobrando, para fora, eu vou fazer tipo umas varandas e tal. Aí vamos subir aqui de novo, ó. Um, dois, três, quatro. Ajuda, mouse. Descobri por que eu tô errando demais, assim, galera. É porque eu tô usando shaders mesmo. E realmente dá um pouco de lag. Dá um pouco de lag essa resenha aí. Vamos colocar aqui, assim, quatro. É... Deixa eu pegar aqui a escada. De novo. Cata a escada. Aí. Eu já vou usar aqui como detalhe. Nos lados aqui, de novo, assim. É, basicamente, eu vou repetir o que eu fiz embaixo. Só que diferente. Vou fazer igual, mas diferente. Assim. Tá vendo? E vou usar o bloco aqui, ó também aqui no meio Isso aqui é só para subir mesmo só para dar a altura né para a pra torre, pra torre não ficar muito só aquele negócio baixinho lá e tal aí fica melhor assim mas se bem galera eu falei aqui sobre o lag se bem que eu não vejo muita diferença eu sinto o jogo um pouco mais fluido né claro mas eu não vejo muita diferença nisso nesse negócio de lag e tal não sei por que, acho que é porque eu já acostumei tanto, né? Sei lá, pode ser chablau ou pode não ser. <cười> Vamos continuar aqui, ó. Agora vou colocar esse detalhe aqui. Sim, eu ia fazer uma varandinha, mas eu tô pensando bem, fica muito curto pra fazer uma varandinha. <cười> Nossa, que ênfase que eu dei, muito curto. Então vou dar De um detalhes aqui, né? Esse, dessa maneira aqui que eu acho mais, vai ficar mais show ou não, né? Vamos ver como é vai ficar essa resenha. Vou tirar ali, coloco aqui, aqui, aqui e aqui. E volta com essa escada pra cá, sim. tá, faltou só um aqui, ó. Isso. Olha aí, ó. Ficou, ficou como se fosse uma coroinha, sei lá como, como que eu posso chamar isso. É como se fosse uma coroinha, né? Sei lá. <cười> É, aqui em cima, agora vou repetir aqui com as escadas dessa maneira, assim porque que eu sempre erro. Era quando eu coloquei esse cheiro primeira vez, eu parei assim, ficou olhando pro o céu, assim ó, pelo menos uns 40 segundos. Eu fiquei extasiado, assim, assim nossa, velho, que céu massa, que as nuvens, cara. A coisa fica passando aí, eu fiquei pensando que da hora seriam cheiros só de ver criar um cheiro. E além de cair é, estrelas cadentes né como a textura do forever faz e mas passar é, é objetos não identificados óbvios deviam passar sabe você tá aqui jogando aqui assim aí você aleatoriamente você olha para cima você assim, e passa um, um desculvador uma coisa assim bem rápido mesmo sabe um ponto luminoso branco assim passando assim sumindo assim no infinito cara isso ia ser Doido, né? além de arrepiar todo mundo, todo mundo ia ficar arrepiado né, de ver uma coisa dessa. Cara, esse é muito show, cara. Eu, eu, eu ia gostar demais, eu ia gostar muito. E posta nos comentários aí se, se vocês já viram é, algum objeto não identificado, algum esculador, ou se você tem algum, alguma coisa pra contar também. Você pode deixar aí também. E eu mais converso com vocês do que explico o que eu tô fazendo, né na verdade o que eu tô fazendo aqui é só é uma parte da decoração né aqui não tem nada demais, mas eu acho que eu vou tirar isso aqui e vou colocar a, a bigorna né a bigorna cadê a bigorna fica aqui ó que ela cadê vou tirar esse negócio aqui mesmo eu acho que a bigorna vai ficar mais interessante ó. vai dar uma né um ar mais mais pesado eita a bigorna caiu embaixo mano o forminho caiu <risos> vou colocar esse piso no lugar e aqui no caso aqui foi a bigorna a bigorna que caiu aqui e no último aqui também assim né? beleza dá um toque show show deixa eu ver a altura dela aqui é né? que tá ficando já bem alta já hein tá ficando bacana é pro lado de cá vou fazer a parte massa só vou subir mais uma vez e vou finalizar com o um telhado estilo aquele ali ó daquelas casinhas que tem aqui na frente que estilo esse telhado aqui ó. Então, eu vou fazer ele para os quatro lados, senão não, vou tentar né, fazer pros os quatro lados. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, três, quatro. Um, dois, três, três, quatro, cinco. Me ajuda. Tira. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É, galera, falando, falando pra vocês aqui novamente uma coisa uma, uma curiosidade sobre mim. Por que eu gostei tanto desse estilo Steampunker. É, eu não sei se é bem o estilo, né? Mas é pela facilidade que eu tenho de construir as coisas. É porque assim, no Minecraft eu nunca fiz uma construção igual a outra. Sabe? Eu sempre tentei fazer uma construção diferente, por mais que ela saísse feia. Eu sempre tentei fazer ela bem diferente mesmo, bem... Bem, bem única essa palavra, bem única, sabe? Porque eu acho legal, cara. É que tipo assim, se você quiser, é que eu tinha falado nos no, no vídeos quando estava fazendo balão, se você vê só tutorial dos caras e fazer aquilo que eles estão fazendo, você não vai evoluir é, de acordo, sabe? Você vai evoluir, mas você não, não vai ter como se diz criatividade de criar uma coisa só sua, você vai criar as coisas. É, na na base daquilo que você viu né daquilo que você viu ou do que você peraí aí daquilo, daquilo que você experimentou então é, eu, não, eu não curti muito essa essa índole né apesar de eu achar bacana né o que os caras fazem ajudam você te ensina a construir e tal eu acho bacana demais isso muito muito das coisas que eu aprendi que eu faço nos no meus mapas hoje foi disso né mas aí, eu, quando eu conheci o que eu vi os caras, os gringos construindo, tipo assim, a deriva, sabe? Deu dará mesmo. Os caras chegavam lá e. Xablau, mano, tá ligado? Os caras chegavam lá e construíam assim, na, na moral, sabe? Eu, e aí, tipo assim, eu assim, caramba, velho. Então, os caras fazendo isso. Aí, tipo assim, eu acho que eu entendi o conceito, sabe? De, de como construir dessa forma. Então, sei lá, cara. Foi uma coisa assim que bateu na minha mente, assim, na minha cabeça, assim, e eu me identifiquei. Bagarai, sabe? Gostei demais disso. E tô aí até hoje, cara, construindo. Aqui tem que ser só dois, né? E tô até hoje fazendo isso, sabe? Eu, eu, eu gostei, velho. Gostei muito. Mas enfim, chega de ser sentimental de novo, como fui no vídeo passado. Acho que esse negócio vai acabar virando moda aqui no meu, no meu canal, né gente fica falando essas coisas, os pensamentos, as coisas que eu acho, as que eu penso e tal. Não tem medo de os inscritos acharem isso meio pai, meio, sei lá... O cara, velho, cara, tudo. Tal, tá, sei lá, eu então, vamos continuar aqui. Eu vou fazer um telhado simples mesmo. Vocês estão vendo que ele bem de boa de fazer é só três escadas em cada lado e uma escada de, de, de pedra na ponta. Aqui é para dar um, um tchan, né? Um detalhe a mais, Tô colocando aqui de uma vez, caramba, velho. É assim mesmo. Opa, eu vou fazendo, fazendo cagada aqui. Ó. Assim, rapaz, ó, oh, não faz, faz eu passar vergonha, não, velho. Sim, ó, isso. Agora é só colocar aqui nas pontas, aqui, as escadas. Assim. <coughs> Vamos lá, fazer rapidão, cara. Eu quero fazer isso aqui rapidão. Isso. Só que não tem jeito, cara. Eu sempre vou errar. Olha só, eu tô fazendo cagado. Sempre vou errar, não tem jeito. Mas quando, quando é a escada, que cara tem que ter uma certa precisão, assim, de um sniper, do nada. Então não tem jeito, se eu colocar aqui, cara, deixa eu ver. É. Só que aqui não rola, né, velho? <risos> se eu colocar assim aqui, sim. Deixa eu ver. E aqui também, não, fica feio, tem que ser aqui, assim. Só que fica feio se eu fizer assim, deixa eu ver aqui, né, que fica aqui. Não, tá certo, brother, é isso mesmo, brother. É isso mesmo, Eu tô viajando aqui, cara. Tô viajando na onda menina. Nossa. Chega, chega. Já cantei errado. Já quis fazer um negócio engraçado e já não consegui. Ah, chega. Tô ligado música do Pio Box. Tô viajando na onda da, da, da, da aula de inglês, toma vinho português. Chega, chega. Chega. Chega. chega. Não. Tiro aqui. Cara, eu tô meia hora fazendo esse telhado aqui, véi. Opa! Caramba, vamos sair daqui, cara. Tô louco. Chega! Aqui são dois, né? Sim. E aqui também. É isso. Eu me confundo, porque em um lugar coloca dois e um coloca apenas um. Né? Aí isso me dá um dá um bug no meu cérebro, sabe? Mas eu já sou bugado mesmo, então não dá na mesa. Tá vendo? Aqui que coloca dois, aqui que coloca só um. Aí, tipo assim, fica faltando. Como eu gosto muito de simetria, aí eu fico sentindo que tá faltando alguma coisa. É. Deixa eu ver. Vai ficar legal se eu colocar... Eu tenho que colocar dois aqui. Eu sou obrigado a colocar dois. Eu não, eu não tenho que colocar. Eu sou obrigado pra fazer esse detalhe aqui. Então não tem jeito. Tô com um negócio agarrado na garganta, pessoal. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem que eu tenho que tomar água. Eu fui gravando e não tomo água. Aí isso faz mal. Né? Faz muito mal. Vamos colocar aqui sim. Detalhe de pedra no telhado. Eu acho show, Vamos colocar aqui também. Colocar aqui de uma vez embaixo, né? Agora que eu já manjei do não aqui, ó. Que é bem mais prático quer dizer nem tanto né se eu colocar certinho seria prático eu não coloco ó beleza e agora aqui para terminar com chablau tá não aqui e aqui e aqui e aqui pão e chablau beleza <risos> É, vou pegar o bloco inteiro. Ah, já tá aqui na minha mão. Ó. Não, não é esse. É o bloco de... Tábua de pinheiro. Então, substituir aqui. Já fecha aqui. E aqui em cima, deixa eu ver. É, aqui é melhor fazer assim mesmo. Ó. aqui. Aqui assim. Aqui assim. Eu ia fazer um telhado de um jeito, né? Acabou que saiu de outro totalmente diferente. Ah, não tem problema. Aqui, vou colocar aqui em cima aqui também, ó, para finalizar o telhado. Beleza. É isso aí, ó. Agora tô com os leve, os leve bingo, o negócio aqui. Eu tenho que tirar aqui. Ver. ah, não vai dar. Ah, dá certo, assim sim. Eu tô com os um slab... leve. De madeira de carvalho escuro, por isso que tá ficando diferente. Vou colocar aqui. Laje. Laje, Aqui, ó. Isso. Agora sim. <coughs> Olha que telhadinho simpático, galera. Bacana, né? Agora vamos pegar aqui o. A laje também. Deve ter catado aqui de uma vez, ó. Essa laje aqui. E só completar aqui agora. Um, dois, três. Quatro. colocando sempre um, uns dois para fora sim sim também um dois e aqui não pode faltar um dois vai dois isso aqui eu vou colocar a escada invertida eu já devia ter colocado mas não coloquei ó coloca aqui aqui e finalizando aqui De forma errada, como sempre Show Ah, não dá para colocar É, será que rola de colocar um aqui embaixo? Sim, não, não rola não, vou deixar assim mesmo Qualquer coisa, depois eu mudo Coloco alguns detalhes diferentes E pá. É, nossa, tá ficando muito lindo, cara, esse Esse negócio, cara Eu tô tirando isso aqui pra quê? Seja que eu vou usar uh, Vou colocar aqui, ó sim, colocar aqui em cima também. Ó, tá. Então. Como eu disse uma vez, no começo dessa série, eu não sou muito bom em tutoriais, em ensinar muito e tal. Até nos vídeos anteriores eu cheguei a perguntar a vocês o que vocês acham disso. É por isso que eu vou fazendo as coisas sem dizer o <risos> que eu tô fazendo. Ai, ah, que falha. <cười> Tudo bem. Vamos colocar esse aqui assim. É, tal. Vou colocar aqui em cima. Aqui também. Vamos ver. Eu tô quase pensando em deixar sem. Deixar só, <cười> só a a madeira pura. Mas até que ficou bacana. Dá um detalhe, né? Como se as bordas fossem de, de coisa. Eu gostei. Eu gostei demais. E colocar um pouco mais de verde, né? Tem que ter um pouco de verde aqui. Vou usar isso daqui. Aqui eu aprendi com o Jazz de fazer isso aqui. A gente pega a trap dose aqui, ó. Coloca aqui. Depois a gente coloca uma florzinha assim, e tal. Né? Aqui, eu Vou colocar aqui. Opa, o que, que é isso? Eu não peguei o bloco de dirt, não. De, de grama. Aqui, ó viagem, cara. acho que tinha pegado. Aí aqui a gente coloca as trap doors, assim. Acho que todo mundo faz isso, né, Acho que não é apenas o Jazz Ghost. Acho que isso não é exclusivo dele. Mas ele usa muito, né? Como eu assisto bastante os vídeos de construção dele, então eu, a gente acaba fazendo, né? Pegando algumas coisas e tal. Deixa eu limpar isso aqui. Que eu vou pegar algumas florzinhas, essas florzinhas pequenininhas, que eu acho o detalhe dela mais delicado, assim, e tal. Aqui é da mesma, né? É, mesma dessa aqui, vermelhinha aqui também. E essa roxinha aqui, deixa eu ver... e nossa, tem demais aqui, um, dois, três, quatro, tem quatro já. Não, mas são seis. São seis lados, um, dois, um, dois, quatro, três, quatro, cinco. Opa. Acho que essa aqui não vai não. Vai o gogumelo mesmo, que eu também gosto desse de, cogumelo. De Vou colocar primeiro, né, que depois eu coloco os vasinhos de, de coisa. Então eu vou colocar esse aqui, pessoal, e fazer o primeiro corte do vídeo, que não ter feito há muito tempo. E olha que belezura, galera, que ficou essa torre! Que belezura de torre, cara! Ah, que delícia de torre! Olha só para esse aqui, galera! Que show de bola! Uma torre única! Tenho certeza que vocês não vão ver isso em lugar nenhum, galera. Não é que eles me gabar, não. Mas sinceramente, vocês não vão ver isso aqui em lugar nenhum, nenhum, nenhum. Garanto e ficou muito bacana. Eu coloquei aqui um pouco mais de detalhe. Eu coloquei essa essa madeira aqui um pouco mais para cima e um slab Vou mostrar aqui para cima aqui para vocês, ó. Prontinho. <coughs> ficou desse jeito com, com as trepidozas e as plantinhas. Eu fui alternando as plantinhas, né? Para ficar pra ficar aleatoriamente mesmo. E está praticamente pronto. Você pode deixar só a torre, só assim. tá pronto. Estaria pronta, mas eu vou colocar um moinho aqui, eu vou fazer um moinho bem simples, inclusive eu vou deixar ele mais perto. Vou mostrar pra vocês aqui, para quem ainda, ainda tá chegando no canal ainda não viu. É, infelizmente o vídeo que eu fiz dessa casa não ficou bom, então eu transformei ele em timelapse. <cười> Pera aí que eu vou tossir. <cười> Primeiro eu tô, depois o aviso, né. Um moinho parecido com esse aqui mesmo, ó. Só que um pouquinho diferente. Vocês vão ver por que é diferente. Primeiramente, deixa eu limpar meu inventário aqui e pegar o que eu vou precisar, que é a lã, é, a cerca, essa cerca aqui. Nossa, eu cocei o aqui junto com o negócio. Espero que tenha saído no vídeo. É, o que mais? Cerca e acho que só. Acho que só isso mesmo. Deixa eu ver, se eu fizer aqui vai ficar muito colado, né? Então eu vou fazer aqui mesmo. Eu quebrei esse bloco aqui à toa. Isso, vou colocar aqui, ó. Os blocos aqui de uma vez, ó. Aonde eu vou subir, né? As paradas. Sim. Um, dois, três. Vamos colocar três de cada lado. 2, três. Sim. Aqui, dois, três. E aqui, dois, três. Três, rapaz. Beleza. Vamos pegar a cerca aqui, ó. E colocar um, dois. De cada lado em cima também ó um dois, e embaixo também embaixo em cima um dois fica diferente fica não tem problema não e aqui também ó. um dois beleza agora é o seguinte em cima eu vou fazer para a direita embaixo para a esquerda certo da dessa parte aqui eu vou fazer para cima e dessa parte aqui para baixo Entenderam se você não entendeu? Vai entender agora. Vou colocar mais um aqui que eu vou fazer assim: deixar um detalhe para fora. Assim, ó. aqui eu vou juntar desse jeito. Aqui ó, vocês façam assim ó, desse jeito nessa parte aqui óbvio. Vai colocar a lã. desse jeito aqui ó, para fazer como se fosse a hélice do moinho do né? desse jeito assim, espera, espera, é isso mesmo? É mais ou menos isso mesmo. Tá vendo? Agora aqui é a mesma coisa, Vou colocar mais um aqui Pa. Coloca, eu dei colocar esse, esse bloco aqui Coloca dois Assim Dois mesmo? Isso, dois mesmo E aqui é só juntar Tá, tá, pá Até lá em cima Quer dizer, até aqui, aqui não precisa colocar não, ó eu fiz errado aqui, aqui que eu estou estranhando. Aqui não preciso colocar, ó. pode fazer só assim. Agora coloca aqui a, a, a lã 3 até aqui. Tá vendo? Ó? Pra direita, pra esquerda, pra baixo, pra cima. Que ele roda dessa maneira assim. Né? Então esse daqui é pra baixo. Vou colocar mais um aqui. F2. E vem puxando aqui agora até aqui ó isso Agora coloca uma duas três lá então é isso mesmo? são quatro lãs né eu fiz errado em algum lugar deixa eu ver aqui um, dois, três três onde foi que eu fiz errado? acho que foi de baixo aqui são três anos também a de baixo que eu fiz errado coloquei a mais aqui pessoal é, coloca aqui assim eita nós fica aí. Isso é isso mesmo? Deixa eu ver. Aí de cima assim, pá, tá. tá certo, cara. É isso mesmo. Beleza. E agora aqui pra cima. Vou colocar mais um aqui. Vai fazer aqui de uma vez? Opa. Vou colocar mais um. Né para fora. Pra fora. Nossa, como odeio colocar esses blocos. E aqui. É, tá o pé aqui assim. E... Caramba, velho. Tá vendo? Ele, ele, é, ele é muito fino. Eu não consigo acertar ele. Eu fiz errado aqui, pessoal. Pera aí que eu já, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu ver onde foi que eu errei. Galera, não gostei desse moinho. E ficou um pouco diferente do que eu do que imaginei. Mas eu vou deixar ele assim. E se eu tiver alguma outra ideia depois eu, eu troco. É, agora é só colocar detalhes, né? Só para colocar os detalhes, colocar uns detalhes aqui de botão, né? Que eu gosto. Gosto muito de usar isso. Deixa eu ver. Eu gosto de usar apenas onde tem madeira. né? Então, deixa eu ver aqui em cima aqui, por exemplo. Aqui não dá por causa do, do trapdoor, né? Velho? Então, a gente coloca aqui alguns detalhes, só onde der mesmo para colocar galera, você que é inscrito aí no meu canal há mais tempo, fique ligado aí, porque em breve teremos novidades no canal, hein. E coisa boa tá, tá por vir, cara. Coisas boas, bem, bem legais, tá por vir. Só digo uma coisa. É, pessoas vão estar dizendo que eu vou, eu vou estar ajudando ela a realizar sonhos. Será que eu vou conseguir fazer isso, pessoal? Hum, será que eu vou conseguir ajudar as pessoas a realizar sonhos? Quem sabe, hein. Só Deus vai dizer. E a minha capacidade também, né. Que eu consegui fazer isso e tá pronto, pessoal <risos> qualquer coisa, vamos ver na chuva? ah, cara, fica só a silhueta dele praticamente, fica muito escuro mas fica vamos chuva aqui, que eu prefiro sem chuva é, eu vou por um detalhe aqui mas vai ser surpresa que eu vou fazer em off no próximo vídeo vocês vão ver aí o que, que eu vou colocar e depois eu ensina a fazer isso também porque não é nada difícil não tá pronto, pessoal, então o ruim do moinho de vento o, a torre barra moinho de vento né é, deixa eu ficar aqui assim ó nossa, olha que show de bola, velho! nossa, velho perfeito cara merece, merece seu joinha isso aqui cara, merece seu like cara, diz aí essa construção merece ou não merece seu like cara, olha, olha só pra isso aqui cara, tem que, pôr, tem que pôr no F1 aqui ó olha só pra isso pessoal eu gostei demais, apesar do, do moinho do, desse ventilador não ter ficado do jeito que eu queria. Mas eu gostei demais do resultado. Olha aqui, galera. Olha só pra isso. Cara, não, isso aqui vai ser a print. Vai ser a thumbnail do. Do. Do rolê, mano. Vai ser essa parte aqui. Ó, pegando o barquinho no fundo ali. A ponte. Vai ser isso aqui, ó. ó isso aqui vai ser a thumbnail do, desse vídeo aqui, ó. Vocês podem até ver que eu tirei a thumbnail mesmo. Ó. Tá ali, ó. <risos> então pessoal se você gostou do vídeo e e aí quer apoiar essa série deixa seu like aí deixa um comentário também com com sugestões fala assim o oh, oh boss constrói uma constrói um hotel constrói um, um blacksmith né um ferreiro constrói sei lá peça alguma coisa constrói um celeiro aí flutuante alguma coisa do tipo peça nos comentários que eu irei fazer, estarei lendo e vou ver se vai dar pra fazer aqui no, no, no mapa ou não. Nossa, que difícil de falar. E se você é novo aqui no canal, meu brother, tá vendo esse vídeo é a primeira vez, se inscreve aí que você vai estar tá ajudando demais também. E além disso, além de você estar tá recebendo meus vídeos na sua unboxing aí, você também vai estar tá participando aqui desse canal. E, e zaz, velho. E xablau pra todo mundo. E fui, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais. Estou falando demais já. Tchau.